Seja bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco e estamos fazendo a cobertura do evento de Natal E esse vídeo aqui é sobre uma missão secundária que eu achei bem legal Então se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e vamos lá assistir que tá bem engraçado Opa cara, olha só, outra missão diferente, Pensando por dois. bora lá? Bora conferir Olá querido, há um certo item que eu preciso, por acaso não está aí com você? Ah, eu já tenho essa merda, então. Sim, eu tenho um problema. Devido à escassez de mão de obra, a fábrica está passando por tempos difíceis. Não consigo encontrar ninguém que queira trabalhar. Para o bem dos milagres em seu mundo, os pais não deixam os filhos irem. E eles próprios não querem ir. Dizem que com o apocalipse à porta, já tem muito o que fazer. É, quem é que liga pro Natal, né, velho? Porra, tá tudo fodido. É desse jeito, mas talvez o item que você conseguiu ajude. É um presentinho, mas é você que tem que entregar. Se conseguir convencer a pessoa que visitar a trabalhar para mim, vai salvar a fábrica. Meu Deus, vamos escravizar uma pessoa para ele. A alegria brilhou nos olhos cristes do mercenário Noel. Oh, oh, oh, é assim que se faz. Vamos, eu te levo lá. Vamos nessa. Chegamos a uma fazenda isolada nos arredores do vilarejo e eu me lembrava vagamente desse lugar. Mas da última vez, as condições eram muito melhores. O comerciante me desejou boa sorte e foi embora. Estou hum, sozinho. E véi. Olha o Serginho Berranteira aí, caralho. Um rosto familiar apareceu à porta. Finalmente você chegou. Eu estava esperando por esse momento. Você me humilhou. Fez eu me sentir fraco. Mas agora eu vou me vingar. Estou me preparando há muito tempo e agora posso enfrentá-lo. O fazendeiro pegou o presente de suas mãos. Tirou o que tinha dentro e colocou na mesa. Que porra foi essa, velho? Eu não lembro de, desse cara. Esse cara deve ser novo. Ele encheu dois copos. Beba! Ah, mano, ele é o bebum! Ele é o bebum antigão! Ah, não. Bora lá. Bora vencer esse corno aqui, filho. Então, o que vocês querem de mim, barbudões? Você é um fazendeiro, mas é inverno. Queremos oferecer um emprego pra você. Então, o que estão dizendo por aí é que o comerciante Noel oferece uma péssima oferta a seus funcionários. Então, ninguém vai trabalhar para ele. O fazendeiro encheu dois copos novamente. Bora lá. Vou derrubar você, meu filho. Métodos antiquados de capital. Capitalismo sujo. Que capitalismo sujo o que é, cara? É livre mercado? Dizem que é assim que ele faz as coisas e é por isso que ninguém quer trabalhar para ele. Mas ele está trazendo milagres ao mundo, cara. Milagres? Dizem que ele nem sabe fazer um feitiço Só quer que a... Milagres? Dizem que ele nem sabe fazer um feitiço Só quer que as pessoas trabalhem de graça O fazendeiro encheu os dois copos de novo Bora tomar Derrubar esse curno aí Esses vigaristas Esses vigaristas Não precisamos deles aqui O fazendeiro bateu o copo na mesa Curno Curno pra caramba Esse cara aí não é inscrito no canal do Marco Ele é muito curno sem discussão, você acha que, é, acha que você é uma boa pessoa? Ai, eu sou uma boa pessoa, cara. Que tipo de pessoa? Boa? Então, gosto de pensar que eu sou um cara legal. Aí está, você, você pode até ser bom. O que importa não é o que oferece, mas o que está sendo oferecido. Caralho! Discurso da Dilma aqui, vai. O que importa não é quem oferece, mas o que está sendo oferecido. Ah, agora entendi. Não, né? Cancela o discurso da Dilma, tá? E fala a verdade, Barbudão. Fala sério. Um brinde às boas ações. O fazendeiro enxugou uma lágrima, viriu e encheu os copos. Cara, homem, não chora, meu brother. Bora tá. Derrubar esse corno né? aí, ele já tá quase caindo. Beleza, você venceu. Amanhã eu vou, eu vou pra fábrica. Com essas palavras, o fazendeiro partiu para a terra dos sonhos. E eu saí vitorioso mais uma vez. Vamos ver se eu caí também? Tá e... Quase que eu caio, viado. Oito de energia. Menino, mas derrubamos o fazendeiro aí, o Serjão Berranteiro, cara. Ai, carai. Vou tomar um remédio aqui e tchau. Pois é, maluco. Derrubamos o cara. Pra galera que é novo nesse jogo, tá? Esse Bebum aí tá no jogo desde 2000 e lá vai bolinha. 2016. Muito antes. Muito antes. Ele... Era um bêbado que tinha lá naquela... Na cidade de Homes, que se eu não me engano. É, acho que é por ali mesmo. E aí, cara, a gente bebia, ficava loucaço só com cachaça. E aí aparecia um urso que, tipo... Sei lá, ele batia na gente, a gente desacordava. E aí quando a gente acordava, a gente ganhava o urso mal Eu tenho um urso mau até hoje. Eu já mostrei inclusive em vídeos e vou mostrar pra vocês depois numa outra ocasião. E aí a gente ganhava esse urso mal E no caso, a viagem que a gente teve, loucão de cachaça, a gente viu um ursinho e alucinou. E aí era esse o bebum aí, cara. <risos> que viagem. Enfim, essa missão secundária foi bastante divertida, é... nostálgica. E é isso, cara. Se inscreve no canal, curte, comenta alguma coisa legal. E até o próximo vídeo. Valeu, fui.